Olha a princesa aqui gente Magali ê Magá ê Maga ê Maga, Magali é tão linda minha fofinha gente olha isso, gente olha gente olha Maria Que fofinha essa menina Que fofinha. a fofe ê nenezinha de papai gente que filmar papai. que ela tá linda gente Olha ela é linda quem gosta da Magali, comenta aí, né? Que gosta da Magali, porque ela é fofura, nervosinha, bravinha. Eu gosto dela brigando, eu gosto dela bravinha. Ela, ela é tão ela tão bonitinha, bravinha. Mas quem é Maria que você costa a barriga dela? Tá brava, Maria? Hã? Costa Não. a barriga dela. Mas ela tá querendo brincar comigo? Tá. Ela quer brincar comigo? O Rex também tá aprendendo a ser brava agora. Olha, viu? Viu? Ela é brava, é ciumenta, ela fica com ciúme. Ela é, ela é ciumenta, eu percebi que quando a gente pega o do cachorrinho, ela fica na né, dela. fica brava. E é, papi? É brava, gente. É, mas sim, é boba, gente. Hum. Uhum, ela é carinhosa, de. Ai, é mordeu minha, minha barba. pode, eu Eu fazer flores. Vem cá, Lara. Vem cá para mostrar você, Lara. Vem, Lara. Aí Lara. vamos Lara. o que Vem, Lara. Vem, Nós Vem, ser Vem, Lara. Lara. A Lara é quietinha, gente, a Nana é bonita, gente, Ai, a Lara. Cuidado, que Lara, que você é não que cai. Ela que é <risos> Dá alô pra todo mundo, Lala. Fala aí, eu tô aqui, gente, você é bonita também, você é muito celosa, carinhosa, só que eu sou na minha, gente. Se mexeu eu apelo. Se mexer. Olha o panda aí, yeah. ó. Isso é o <risos> Que Alta, que é o tio Rex É oh, o Rex, Rex é grandão, gente É o tio Rex Ele maior, é o maior de não todos, gente Ele é o gordão com melão Antes era a Magali A Magali, é. a Magali perdeu tá para a Lara Agora a Lara, a Lara perdeu para o Rex, por Rex. Olha lá Mostra o barrigão dele, o Olha, que... olha da barriga desse menino Desse menino ou desse cachorro? <risos> <risos> Aí a Lara tá fogueta. Ih, Lara é fogueta. Daniela, não corre atrás do gato, não? <risos> gato. <risos> Cadê ela? Magalhinho? Olha lá, Magalhinho. Vem <risos> é, cá, Você uma assim, né? Você fez não tem <risos> Eu amiga, esse é amigo. Lara é, é, amiga. é amiga. Lara não morde. Mas quando mexe com ela, já morde. É, só se mexer. Ela não morre não. Quer ver? Ela é brincadeira. Aí, né? Se pôr outra, ela tá briga. <risos> ela já tá rostando. Ela é carinhosa. Olha, <risos> oh, que isso. Esse é amigo. É amiga. Já para aí. <risos> Perto, né? ai, olha a mim, olha ah. <risos> Lindone. o é. eu fiz, o eu fiz, olha que eu tchau. o Tchau eu que que Azul. como é que correu rápido? Aqui gente, vem cá, Rex. Oi, Daniel. Deixa, Daniel. O panda vai acabar mordendo. O não sabe brincar. A Rex aqui, gente. A Rex aqui, gente. Ele é tão gostosinho. Lembra, gente? Ele era tão pequenininho quando eu filmava ele aqui em cima. Gente. Olha, gente, ele é grande. Agora, gente, ele já tem um mês, quase 12 meses, gente Olha, olha a gordura desse ó, bichinho, gente O Rex é muito fofo Ele é forte, forte, forte E ela é bem gordinha, ela também tem dobrinha Olha as dobrinhas Olha a carinha dele. dele, olha, gente Ele tá gordo, curtinho Olha as dobrinhas dele quase Cuidado Olha as